Olá, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha pelas redes sociais, com nosso canal do YouTube, nossa web rádio, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos bater um papo com duas personalidades, digamos assim, né? Eu tenho o prazer de entrevistar o Diácono Dorvalino e também o pastor Jairo. O Diácono Dorvalino é uma figura lendária aqui da nossa Rio Mafra, né? Diácono do, do Senhora Aparecida? Sim. É. E o pastor Jairo eu é, Pastor da Comunidade Luterana, Rio Negro, Mafra, sejam todos bem-vindos. Fique Obrigado à vontade. Obrigado, por nos ter, é, então, convidado para este bate-papo aqui, que esperamos seja uma coisa bem descontraída, porque o nosso objetivo igreja ou igrejas é muito mais importante, às vezes, do que a nossa convicção pessoal. Então, estamos aí para esse nosso bate-papo gostoso, e já adiantando um pouquinho aí, o nosso objetivo é a semana de oração pela unidade cristã, né? Então estamos trabalhando, você já está convidado também, né? Estarei lá. Isso aí. Também Douglas, agradeço, né? Com alegria acolhemos o convite para estar com vocês aqui e de certa forma, né? Compartilhar da, da caminhada ecumênica a nível, né? De de Brasil e também a nível de nossas cidades. Uma caminhada já de muitos anos e nós sempre enfatizamos né, nesses eventos ecumênicos aquilo que nos une como cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, e não aquilo que nos divide. O que nos divide nós já conhecemos bem, é necessário dar o nosso testemunho a nível de cidade, sociedade, da fé que nos une a Jesus Cristo, como nosso Salvador e Senhor, e algumas celebrações durante o ano onde nós nos unimos também em oração, como nesta semana né, de oração pela unidade dos cristãos. Muito bem, pastor Jair, você viu como foi sutil o Diaco Norvalino? Antes de entrar na gravação, ele fala assim, olha, não me faça pergunta difícil, né? não me coloca em xeque. E gravando, ó, o papo é um papo, descontra aí. Sim, sim. É... Uma conversa começa seria imaginável há 500 anos atrás? É impossível, né? Uhum. E... É verdade. Nós estamos falando da, né, para você que está nos acompanhando, Semana da Oração... Pela Unidade dos Cristãos 2022. Ela acontece, vai ser realizada essa, essa cerimônia no dia 1 de junho de 930 no Santuário Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. Na descrição do vídeo vai estar ali o horário mais é, especial para você decorar, gravar. E já estão convidados. Eu faço a pergunta para vocês dois, né? É, qual que é a importância de dedicar uma semana para oração? Por essa unidade. Olha, Douglas, nós temos esse trabalho, e é um trabalho muito bem feito, é muito bem pensado antes, e se você ficar assim, querendo saber mais a fundo, isso aqui está desde 1908, uhum. então, o, o trabalho que já foi, foi iniciado ali, a Igreja Católica veio mais tarde a se unir a este Conselho Mundial de Igrejas, para unidade cristã, né, então é, desde 1908 já tem esse, esse trabalho e como igreja católica entrou mais tarde, a igreja católica às vezes ela segura um pouco também para ver como é que estão acontecendo as, essas coisas depois do Conselho Mundial de Igrejas nós temos também aqui no Brasil o CONIC, né, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs então, é, esse conselho começou a trabalhar também e dentro desse trabalho nós já temos aqui na nossa comunidade na nossa cidade de rio mafra um trabalho já realizado há mais tempo né eu ao menos tenho que eu trabalhei comecei a trabalhar em 1995 é né? com principalmente com a igreja luterana mas daí ali entrou igreja batista assembleia de deus a, a, a, a batista, né? a presbiteriana, a, met, a metodista. Nós tra fizemos um trabalho junto aí, inclusive eu tenho fotos dos nossos dias, que nós trabalhamos uma semana inteira. Né? Agora nós estamos fazendo um dia né? de celebração. Não estamos fazendo. E o importante é, naqueles dias que a gente trabalhou assim, que eu tenho saudades, é, um dia o, o padre estava no templo é, luterano o, o, o pastor luterano lá dentro da igreja católica Fazendo então, aquelas celebrações diárias né? E isso era era muito importante assim, para a gente ver E a comunidade até que aceitou Então eu me sinto feliz de, de estar na frente Como o pastor disse e você já me disse também Já é conhecida a ficha aí na, na cidade Graças a Deus eu me sinto feliz de poder fazer isso né, trabalhar e então, dentro do nosso contexto aí de desses dados a gente sempre eu provoquei essa situação, né às vezes levando uma, mais vantagem, de repente menos vantagem né, mas a gente está trabalhando e eu me sinto feliz porque o pastor Jairo agora também é um, o que nós também fazemos essa parceria ele faz um diálogo com as igrejas evangélicas, e eu faço esse diálogo, como combinamos com ele, na igreja católica, puxando para nós fazer essa celebração nesse dia. Uhum. Eu acho, professor Jairo, é, é, essa celebração cristã, às vezes é tão bonito você falar, né, unidade cristã, mas às vezes na prática ela, ela é um pouco diferente, porque assim, tem uma frase que eu carrego do senhor lá, das nossas primeiras entrevistas, o senhor falou assim, olha, é, nós cristãos temos mais pontos que nos aproximam do que os que nos dif, di, distanciam. Mas a gente foca no que distancia. Uhum, né? São exatamente. muito mais focos que nos, nos aproximam. E falar de unidade de cristão com tantas vertentes, tantas teorias, tantas teologias. Né? Uhum. Umas que nem dá para considerar teologia, mas são ideias que as pessoas criam. Como o senhor vê essa unir os cristãos para orar? Vamos orar. Uhum. É, eu penso o seguinte a, a caminhada de cada um de nós né, Tem a, a sua marca Ou de apoio a caminhada entre as igrejas De diferentes denominações Ou de rejeição ao ecumenismo cristão Uma coisa é ecumenismo Outra coisa é diálogo né, interreligioso O que, que marca o ecumenismo? São pessoas que professam a mesma fé em Jesus Cristo Salvador e Senhor Que se unem né, em torno de celebrações ecumênicas Em torno também de Programas na sociedade, ação social De movimentos né, em favor da vida Da saúde, da educação Então esta caminhada já vem há muito tempo Há muitas décadas Inclusive a igreja luterana no, no Brasil Foi uma das, das, das mães né, da formação do CONIC Do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs E nesta caminhada já participaram conosco Em muitos eventos e reuniões Eu vou completar, se Deus quiser, no início do ano que vem 40 anos de pastorato em todos esses 40 anos de pastorado tanto na paróquia primeira para a qual fui enviado, né, Joaçaba lá tivemos caminhada ecumênica com os pastores da cidade, com os bispos nós viajamos juntos numa Kombi da Secretaria da Educação lá de, da região de Joaçaba para uh, oferecer cursos e seminários para os professores de ensino religioso. Isso. E dentro da Kombi, a diácono e a padre, e a pastor da Assembleia de Deus, a pastor da presbiteriana, eu junto, ao é luterano. Nós fizemos um ótimo trabalho na época do Cier, né Cier. É uma proposta centrada na educação cristã e nos valores cristãos. Então, só para dar um exemplo né, de que não é de hoje, ah, o pastor ou o padre que tem uma visão mais aberta, mais ecumênica, ele procura enfatizar o que? Aquilo que nos une. Né, e não aquilo que nos separa, né, nesse sentido que você colocou. E, e as pessoas não percebem às vezes que a nossa vida, a nossa vida é ecumênica. As nossas famílias são ecumênicas. Eu dou um exemplo, tem quantas famílias aqui em Rio Negro Mafra que o filho ou a filha participa de outra igreja. Tem quantas famílias aqui onde a nora ou o genro é católica, o filho é luterano ou vice-versa. Então há quantos grupos de igreja, corais, grupos de estudo bíblico, nós temos uma experiência muito bonita aqui na comunidade luterana, tanto de Renegro como de Mafra, como também de Itaiópolis, de acolher as pessoas de outras denominações em todo e qualquer grupo da nossa igreja. Então temos experiência de senhoras católicas que participam conosco, né, aqui no grupo de senhoras da igreja, às terças-feiras à tarde. Temos também experiência de católicos que participam do nosso coral luterano, o nome do coral é coral luterano, mas é um coral aberto para integrar as pessoas. O nosso ministério e acampamento Moriá, que é um braço muito forte de missão da nossa igreja, a maioria dos que participam lá, jovens, crianças, adolescentes, ou mesmo em cursos para casais, seminários de, de treinamento, a maioria nem são luteranos, a maioria são ou católicos ou de outras igrejas. Então nós temos que compreender que a nossa vida e o nosso relacionamento Passa por um desafio ecumênico todos os dias E aí em dadas situações estamos lá o Diácono Dorvalino Ou um dos padres lá celebrando junto um casamento ecumênico Como já aconteceu várias vezes Formaturas, né? Formaturas, também nós somos convidados, não só nós, outros pastores da cidade A inauguração de algum prédio aí de ocupação da prefeitura, do serviço né, municipal Lá estamos nós Visitação no hospital, a formatura já foi mencionado, também ações em favor do lar de idosos, em favor da Giro, em favor desse grupo daquele. Nós estamos unidos em vários programas e relacionamentos ecumênicos dentro da nossa cidade. E às vezes quando se fala em celebração, as pessoas parece que tem, algumas pessoas têm aversão de entrar numa igreja evangélica, numa celebração ecumênica como essa, semana de oração pela unidade dos cristãos, sejam católicos, sejam protestantes históricos, sejam pentecostais, o convite é aberto para quem quiser participar. E todo o programa, da liturgia do culto, todo o programa, a temática, os textos bíblicos são elaborados de tal forma que enfatiza aquilo que nos une, não aquilo que nos separe. Então é nesse sentido que eu, de certa forma, até eu, eu reconheço o coração aberto do Diácono Valendo, que ele sempre toma iniciativa de nos convidar e nos reunir e ver o material e, e convidar também um grupo de canto, um coral. Os nossos corais são ecumênicos, tanto de, de reunir como luterano de máfora, a mesma coisa, o Cânticos. Um terço do pessoal do coral lá do Cânticos é, é católico e cantamos juntos em muitas celebrações e somos bem acolhidos em todas as igrejas. Então eu acho que há um estreitamento de coração na medida que nós não compreendemos que aquilo que ensinou Jesus, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiver desamor uns para com os outros. João 13, 35. Nisto. Não é nas formas litúrgicas, não é nas formas de culto, não é nas doutrinas específicas de cada denominação, mas nisto, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiver desamor uns para com os outros. e Uma atitude de amor também é a gente se dispor humildemente, a estar juntos para momentos de oração como esse da Semana de Unidade, né, pela Unidade dos Cristãos. Então seria isto, seria uma constatação de que a nossa vida é ecumênica, os nossos filhos já estudaram em escolas católicas, os meus filhos já estudaram em escola católica e já estudaram em escola adventista. Bom, nem por isso né, viraram católicos ou adventistas, mas receberam ótima formação. Eu estudei em Colégio de Irmãos Maristas na minha infância, então, as opções de, de cada família e a, a grande contribuição também da Igreja Católica, né, em escolas, universidades, PUC. Meu filho e minha filha né, é. estudaram na, na PUC, de Curitiba, PUC do Paraná, Universidade Católica. Então, eu dou esses exemplos para as pessoas perceberem que a, a nossa vida é muito mais ecumênica do que a gente costuma admitir. É é, e hoje com essa globalização é impossível, por exemplo, você querer fazer diferente, né, caminhar contra o <risos> percurso da, da água, né? Está e bem. uma coisa interessante que o senhor falou e me, me relembrou: Jesus sempre quando ele se dirigiu aos seus discípulos, né, os meus discípulos, né, uhum. são os discípulos de Jesus, não Sim. de uma igreja específica. Doutor Valino, é, para você que está ali na, na na igreja católica, né, já tem uma uma longa caminhada o que, que você, olhando assim, você pode dizer para nós que... O que, que aproxima os cristãos os católicos, dos evangélicos? O que, que daria para trabalhar nisso daí? Olha, Douglas é, e o pastor Jairo aqui, eu vejo que o que mais deveria nos aproximar é fazer. É a obra de, a, a nosso, dentro da sociedade. Uhum. Isso é que nos une. Agora nós estamos vendo na revitalização, ali que você faz parte também, né? A gente está procurando ver o porquê. E o porquê, nessas duas aulas que nós já tivemos, né? Nessas duas aulas que nós já tivemos, o porquê é que de repente eu sou um dentro da igreja e sou outro lá fora. Isso que. E o nosso testemunho é que vai trazer, né? Uhum. É o nosso testemunho. E se nós levarmos com, com carinho, essa mensagem de Jesus né, que ele diz pai, que todos sejam um para que o mundo creia uhum. se nós estamos vendo aí que o mundo não está crendo em nós pessoas ele está cedendo tá de alguém que mostre uma verdade e essa verdade é Jesus uhum. Cristo né? não importa se eu estou com a verdade dentro da igreja católica dentro da igreja luterana onde eu estiver, mas que eu seja verdade aí que eu, aí que as coisas funcionam aí eu posso ir para o setor que é mais que mexe com o amor aí eu vou para a caridade quando eu for para a caridade todos nós precisamos nós tivemos uma bela lição agora na pandemia né ninguém perguntava de que igreja era era preciso servir aquele que estava doente o que estava necessitado né nós vemos também nessas grandes catástrofes aí o pessoal sendo acolhido, é em qualquer canto que ele chega, se é a prefeitura, se é a igreja, ele não está, e é isso que nós precisamos ver como igreja, nós precisamos ver isso aqui, de nós levarmos a caridade, o amor, né a gente está ali dentro do hospital, eu levo também mensagem ali dentro do hospital, até era para fazer uma hoje, mas daí eu cortei lá para vir para cá, é, fazer uma mensagem assim com as pessoas, para eles uh, entenderem o que, é que eles querem, né, por exemplo, um funcionário que está ali dentro do hospital, ele pode estar tá atarefado em tantas coisas, como nós na igreja também, hum, né, pastor, Estamos é uma mas aquele que veio nos procurar, ele está carente de algo, e esse algo só nós podemos transmitir para ele, porque ele veio nos procurar. Então eu faço uma, uma conversa com eles ali dentro do hospital também. Se fosse o teu pai, a tua mãe, que você estivesse tratando aqui, de que maneira você iria tratar? Esse que está ali é teu irmão, ele vem para ser tratado do mesmo jeito. né? Uhum. E na igreja, enquanto, enquanto nós não chegarmos a entender desse jeito, nós vamos ter a minha igreja, que não é a igreja de Jesus Cristo, né? nós vamos ter a minha igreja, a igreja, essa conversa, assim, nós trazemos muito para o nosso lado. E daí nós vamos querer aquilo que nos agrada, e não aquilo que nós precisamos fazer. Agora, dentro desta semana, é, também, que nós temos ali, esse pedido de Jesus, fiquem esperando a manifestação do Espírito Santo, né? Porque fiquem unidos, esperem, né? Mas esperem em oração, em diálogo, eles tinham tudo em comum. Por que, que nós não copiamos essa parte dos atos dos apóstolos para a nossa vida hoje? Né? Uhum. Teve sofrimento? Teve. Mas tem muita alegria que está sendo transmitida até hoje para cada um de nós. Né? Não é a igreja católica, não é? Eu tenho, às vezes, uma certa é, dificuldade de entender quando chega com um aluninho lá na escola, porque eu também fui professor, né? e daí vai fazer a ficha e pergunta qual é a tua religião. O sujeito não sabe nem o que é religião. Né? Ele vai responder, àquilo. de repente ele foi batizado na igreja católica, mas ele não vive o catolicismo. Ele hum. diz, sou católico. Você coloca na ficha dele lá que ele é católico. Né? Ele é luterano, mas de repente, como diz o pastor, às vezes ele, ele passou por um processo ali, mas ele está num outro caminho. E hum. nós somos muito, eu considero assim, uma brincadeira até, nós somos muito que nem aquele que vai em supermercado. Ele vai, vai pegar aquilo que lhe agrada uhum. Dentro da sociedade hoje também Fazendo uma comparação um pouquinho baixa né do, do, Das nossas crenças religiosas Ele vai procurar aquilo que, aquilo que ele precisa uhum. né? Então Dentro da igreja católica Dentro da igreja luterana uhum. Onde nós estivermos é, é A situação do povo é a mesma Exatamente Eu uhum. tinha um tio que faleceu de covid e ele ele tinha uma frase assim Muito impactante Ele falava assim Perder para Deus não é perder. Uhum. Vocês concordam com essa frase, né? Perder para Deus não é perder. Quando um cristão católico, ele... Né, eu, eu nem digo, converte, se converte, né? Ou teve uma conversão evangélica ou vice-versa. O evangélico tem uma conversão católica. Está é, no lucro. Né? O problema é quando a gente perde um cristão para as drogas, para o alcoolismo, uhum. né? Para tantas outras... Coisas que afastam essa pessoa para Deus. Sai mesmo. de tudo, né? Sai de tudo. Né? Para o ateísmo. Para a secularização. secularização, <risos> né? Uhum. E hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão deixando de se rotular como igreja uhum. para ser espiritual. Não, eu sou espiritual. né tem uma minha espiritualidade, mas não tem fé ligada nenhuma. Uhum. Do ponto de vista católico, Dorvalino, e do ponto de vista evangélico, pastor Jairo, é, qual é o perigo dessa. Eu sou espiritual, eu não sou religioso, eu não tenho uma religião, eu só tenho a minha espiritualidade. É, isso está muito na, na moda. Nós vivemos num processo aqui no mundo ocidental de, de uma secularização radical. Nas últimas décadas né, tem havido toda uma, uma doutrinação das grandes mídias, grandes meios de comunicação, do, dos, dos poderosos aí que estão trabalhando a nova ordem mundial de maneira muito astuta para impor em várias nações do, do mundo um pensamento único. É uma, uma ética liberal, liberação de aborto, enfim, tudo, tudo aquilo né, que a Bíblia deixa muito claro como princípios né, da palavra de Deus e da, da dignidade humana, já desde a da concepção. Isso aí está sendo relativizado. Né? Aqui um país vizinho, Argentina, sendo 80% da população que se diz cristã, a, o Congresso da Argentina aprovou a liberação do aborto de maneira absurda. Já num adiantado grau de gestação, de formação de uma nova vida. Então nós cristãos estamos aqui entre uma, a pressão de um polo de secularização, ateísmo e ao mesmo tempo entre um outro polo né, de uma ideologia chamada ideologia da prosperidade que tem atingido muitas igrejas e com a qual também muitos pastores se tornam né, pregadores agradáveis para falarem aquilo que as pessoas querem ouvir, a prosperidade financeira, a cura de todas as doenças, enfim, a todo um pacote né, advindo né, desta teologia, que na verdade é uma ideologia, do ponto de vista de trazer confusão, tira o centro do Evangelho de Jesus Cristo, da mensagem da salvação, tira o centro também da mensagem né, do Reino de Deus, a esperança escatológica do Reino de Deus, e aí o paraíso se estabelece na Terra, prometem o paraíso na Terra. Então, nós vivemos entre esses dois polos e com o crescente individualismo das pessoas e também a, a crescente opção de viver a sua fé a partir das redes sociais, a partir da internet. Então, tem pessoas que vivem a, a sua formação né, espiritual de maneira desconectada da, de uma comunidade real. Vive a, a sua espiritualidade numa comunidade virtual. Isso é muito comum entre os jovens também né, da, da nossa geração. E não só jovens também, né? Muitas pessoas dizem, ah, eu creio em Deus lá em casa e não participo de igreja nenhuma e não, não preciso participar. É impossível alguém ler os evangelhos de Jesus, que viveu o discipulado né? integral com os 12 apóstolos, 70 discípulos, a comunidade primitiva de Jerusalém, viviam em comum, em comunidade, né perseverando na palavra, na oração, no partir do pão, nas orações, no testemunho da fé. Então, todo esse pacote eu diria que nos fortalece numa fé, não só individualista, mas numa fé comunitária, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos compromete com a vida em comunidade. Por outro lado, eu recebi uma mensagem ontem que me chamou muita atenção, de um colega pastor, que mandou uma mensagem dizendo o seguinte, muitas pessoas acham que quem tem que fazer crescer o rebanho das ovelhas é só o pastor. Aí o colega né, desenvolve toda uma reflexão em cima disso, não, quem convive com as ovelhas a semana inteira são as ovelhas, o pastor convive com algumas ovelhas durante a semana Mas o, os cristãos, seja o católico, seja o evangélico Eles convivem lá no emprego, lá na faculdade, lá na escola Lá no cursinho, lá na associação disso Lá numa entidade de ação social da sociedade Então se as ovelhas não estiverem contagiando com seu testemunho de fé e amor As ovelhas que estão fora do aprisco de Jesus Cristo Não adianta o pastor se espernear sozinho porque esse princípio é bíblico também. Deus em Jesus Cristo nos chama para o rei, pertencer ao rebanho de Jesus Cristo. E um colega famoso, famoso eu diria muito conhecido evangelista na nossa igreja, ele tem o seguinte: ele cria ovelhas. O pastor evangelista já viajou o Brasil inteiro, já tem mais de 40 anos de pastorado e de evangelismo para esse Brasil até. Ele diz o seguinte: olha, ele cria ovelhas lá no sítio, ele mora, aparentemente aposentado, mora no sítio, cria ovelhas. Ele disse, olha, quem gera ovelhas são as ovelhas. Não é o pastor que gera ovelhas. O pastor alimenta as ovelhas. Protege, cuida. Mas quem gera. Tira um carrapato. De vez em quando tem que dar, né? Ó, tirar um carrapato mesmo que doa, de vez em quando tem que também né? cortar a lã das ovelhas, né? tosquear as ovelhas. Mas quem gera ovelhas são as ovelhas. E se nós formos né, levar isso aí no sentido de que o testemunho gera né, também a alegria e motivação para as pessoas participarem, algum grupo, algum ministério da igreja. Então, quem faz missão, né, vai procurar focar em animar e convidar, e saber acolher, não só convidar para eventos. Fazer evento é muito fácil. O difícil é acolher as pessoas e viver o um amor fraterno, como o Diácono Dorvalino sublinhou. Então, fica nesse sentido. Nós temos aqui, quem sabe, 80% das pessoas aqui em nossas cidades, Rio Negro e Mafra, não tem participação ativa em igreja nenhuma. É campo de missão para todos nós. E ao, ao mesmo tempo, né, se nós não tivermos uma visão mais aberta, eu diria mais evangélica, do sentido do evangelho, com as pessoas que nós interagimos do segmento cristão, então nosso testemunho não é um testemunho de amor. Eu tenho como princípio, na caminhada ecumênica também, um versículo que me chama a atenção, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz para os irmãos, lá da comunidade de Corinto, irmãos, alargai o vosso coração. O que é alargar o coração? Bom, aqui está o coração. Alargar o coração é alargar para cá e alargar para lá. Então, se nós temos uma visão de reino de Deus, nós vamos alargar o nosso coração para compreender melhor e conviver com os irmãos católicos. E aqui no nosso contexto, alargar o nosso coração para saber compreender e conviver com os irmãos evangélicos também os evangélicos pentecostais então é nesse sentido que eu transito com uma acolhida muito fraterna no núcleo de pastores aqui de rio negro Mafra. o douglas participa junto conosco aí na na equipe né da núcleo de pastores e ali nós compartilhamos a oração a nossa fé as nossas lutas né também oramos pelas famílias da cidade pelas autoridades da nossa cidade pela missão das igrejas da nossa cidade e se alargar o coração, e ao mesmo tempo estamos aqui com o Diácono Dorvalino, com os padres, já perdi as contas de quantos padres já celebramos, né? a celebração ecumênica junto, casamento, né, também inaugurações, formatura, até mesmo sepultamentos, na né, Dorvalino, nós, nós já juntos? celebramos juntos é, cultos, né, que nós chamamos, né, culto de despedida e de sepultamento, de pessoas onde a família é ecumênica, e estávamos nós dois lá, inclusive o pastor Silodal vem junto, Sim. por ocasião do sepultamento ali da... Da, da esposa do seu Eloy Vitt, estávamos juntos, uma celebração ecumênica de sepultamento, e houve outras também, né, nesses 15 anos em que eu estou presente aqui, na coordenação da paróquia né, de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Então deixa essa mensagem para os irmãos, irmão, alarga o teu coração, porque nisto conhecereis que somos discípulos de Jesus, nisto, se tivermos amor uns para com os outros. Se não tivermos amor nem para com nossos irmãos cristãos, como haveríamos de ter amor pelos irmãos, pelas pessoas que, que não são irmãos na fé, mas que são irmãos em humanidade, irmãos em humanidade de outras religiões. O pastor é, Jaco Durvalino é, circula um boato entre os pastores no no, no grupo de oração, entre os pastores, né, o núcleo de pastores, que o pastor Jairo está desde a fundação da Igreja Luterana. É, ele é. é aqui Negro. Não, o Jairo é. Bem é, testemunho, é, testemunho é, é, testemunho é bem que ele é testemunho vivo. Ele é testemunho vivo. Eu cheguei aqui há 15 anos atrás. Não eu, 70, 30 anos. Eu sou testemunho da, da, da entrada do, do é, Jairo aqui na comunidade. É verdade. Né? É. Eu estava junto, fiz questão de estar junto com eles lá no, no presbitério deles. Uma, uma, ali, uma né? instalação. É, para estar. E quando o pastor falava agora das ovelhas, eu me lembro muito bem que o pastor sinodal disse para ele, Jairo, Jairo, não esqueça que quando Jesus disse para Pedro, cuida das minhas ovelhas... Ele disse: "Cuida das minhas ovelhas, não das tuas ovelhas. <risos> Jair você tá aqui para cuidar das ovelhas dele. Né? <risos> então é, é isso é. que nós precisamos pensar também nessa parte aí. Muito né? bem, muito bem lembrada. É, nosso verdade. trabalho aí, apesar dele não ter e nem tudo tem todo o sucesso que a gente espera, hum. mas tem uma caminhada e estamos tá, fazendo junto, né? Então isso aí é muito importante. Quando você fazou, fez a pergunta aqui para o pastor Jairo, né? Sobre essa essa saída, né? Do, o pessoal hoje está tá muito light, né? Está muito fácil, o que é de repente a facilidade que nós temos de encontrar resposta em outros campos, né? A mídia está aí também e ela Sim. muitas vezes é muito bom, mas ela deteriora muito também a nossa princípio. Agora, uma falha que está sendo muito grande para nós e eu considero também na igreja o Diácono Jarba sempre falava que dentro, da igreja católica, não sei como é que é nas denominações de vocês ali, tem a pastoral, né, pastoral familiar. O que está hoje bastante deteriorado é o nosso exemplo família. E o exemplo família criança nasce ali, ela se cria ali, né, e se ali não tem um clima, ela, ela não vai encontrar esse clima no mundo, né, ele não uhum. vai ter receptividade também o jeito dele e nós vemos essas grandes catástrofes aí é morte, mata por qualquer coisa né, uhum. e tudo esse negócio aqui porque porque ele não aprendeu a ter respeito pelo outro né, uhum. outra coisa muito perigosa que tem também entrou essa onda, na Europa já eles estão é, tirando essa parte aí, é de ter um filho só uhum. esse um filho só ele é o dono e ele sendo o dono ele não vai respeitar os outros quando a gente se cria dentro de uma família Que você tem que dialogar, você tem que dividir Você tem lá um pedacinho de pão Você tem que trocar, é, é, ver para quem que vai Você aprende a ser solidário hum. Quando nós não temos isso Em família, nós não aprendemos e hoje está tão fácil, né? Vai morar lá, vai morar aqui, eu vou morar sozinho, eu vou não sei. Então o que? Nós não tivemos uma formação familiar. Isso aqui é muito importante dentro da Igreja, porque se Cristo veio, ele procurou uma família também, uhum. né? Onde viver essa família? Na a, a sua vida de família Onde que ele ia repousar Ele ia na casa de Lázaro Maria e Marta Ali ele ia fazer o seu repouso né uhum. é, Então Onde é que está a base da família Quando é que Jesus praticou o Seu primeiro sinal né Foi no, no momento De casamento valorizando a, a, a, o, o casamento valorizando a família foi ali que ele fez o seu primeiro milagre então o milagre hoje também precisa partir de uma família quem é que viu isso aí eu sempre comento né? quem é que viu que não estava tava faltando o vinho foi a Maria, a mãe de Jesus que ela caminhava junto ela estava em família com ele e ela viu e sentiu a necessidade de uma família né ela sentiu a necessidade de uma família e não saiu fazendo fofoca porque nós hoje temos muitos comentários sem fundamento nenhum Maria sai e vai falar para ele né? até parece que ela disse se eu falar para ele, é, eu tenho certeza que pela intimidade de família ele vai me atender e ela chega, parece que até ela diz mas não temos nada com isso, nós somos apenas convidados ela não retrucou nada ela confiou nele é o que está faltando muito para nós hoje confiar nesse Jesus Cristo, na sua palavra uhum. ela confiou e mandou trabalhar, façam tudo o que o meu filho mandar e ela tinha certeza então que aquilo ali ia acontecer, o que Jesus também ele não podia é, de, se desunir dentro da família, então ele aceitou o convite da mãe né, em favor de uma família então a, a uhum. nossa base familiar é muito importante muito pastores, importante. Uhum já é, Valino, eu tenho uma, uma uma frase também que você só conhece o outro depois que você come um quilo de sal junto. Isso. Né? uma frase antiga. Eu, eu tô fazendo estamos fazendo junto o curso de é, revitalização, de, né, revitalização. de comunidades. E uma coisa que me chama a atenção, Pastor Geraldo, é, eu tenho uma tenho uma origem evangélica pentecostal, né. Uhum. Ali é uma uma igreja de origem tradicional, né? uhum. histórica, histórica, mas as mesmas dores, né? as mesmas feridas que se tem lá, a gente tem lá de cá. Uhum. Né? Então, e acredito que é humana, é humana né? é, são, a gente vê que muda, muda o rótulo de quem é ou ali e tal, mas os problemas são os mesmos, Eu acho que essa união é muito importante. Uhum. Ah, eu sei se vocês têm alguma coisa que vocês querem acrescentar... Eu tenho uns pinga-fogo aqui que eu preparei para vocês... Ih, Jairo, agora vem a coisa... <risos> Não, só para eu, eu quero sublinhar isso... Nosso curso ali, né, no caso de teologia com a nível de pós-graduação... <coughs> é um curso oferecido né, com carimbo do MEC... Então nós a convidamos e acolhemos... Inclusive né, a gente convidou vocês dois para estarem lá... E outros pastores também né, do núcleo... O Dorvalino se empenhou também em trazer também mais, mais diácolas para o curso... É um curso aberto para quem quiser participar e a riqueza da nossa unidade de curso, que eu imagino que está acontecendo só aqui. Nós temos dentro do curso de revitalização da, de comunidade a nível de pós-graduação, que é chancelado pelo MEC, onde participa lideranças da Igreja Católica, aqui da nossa cidade, e também lideranças da Igreja Evangélica. Isso não é comum, não é comum porque vocês sabem que 99% dos professores são luteranos, doutores em teologia, mestres em teologia, e mesmo assim vocês vêm e, e participam do curso e trazem também a experiência de vocês para dentro do curso. Então isso aí é algo, eu diria até, talvez seja inédito, não sei se nos seis, sete locais, onde é oferecido esse mesmo curso, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se tenha esta representatividade, uhum. tanto católica como também evangélica, e até de perfil pentecostal. Então, isso demonstra, é um testemunho de unidade que nós estamos também né, manifestando até para os professores que vêm aqui. E percebem isso aqui na composição do nosso grupo aqui, dos alunos, né, do pós-graduação. Então, seria e isso Eu aí. arrisco a dizer, pastor Jardim, que isso também é um resultado de, uma, de um trabalho de oração, da semana de oração de tanto tempo dessa unidade que ela também é vai acontecendo, né? Isso mesmo. Pois é, é desse foco nessa questão de que você estava falando aí de nós estarmos juntos ali, eu já fiz uma, já tenho curso aqui da, da igreja luterana, né? Já há três anos que três gente, anos de curso de teologia é, ele fez junto, fez junto conosco, três né? anos de teologia, teologia aqui. de teologia. O que que me me dá bastante gosto por por exemplo de dizer de trabalhar junto aqui, porque nós quando tivemos o ensino religioso, eu fui professor do ensino religioso, que antes era a educação religiosa. Daí o Estado achou por bem de Eliminar. ampliar essa parte aqui, porque quando era é, em é, educação religiosa, uma determinada é, é, igreja, ou pode dizer assim, a, vamos dizer no, no linguajar comum, abocanhava aquilo ali, ele ia é, ensinar aquilo que interessava para aquela igreja. Então foi é, estendido isso aqui também como ensino religioso. E no ensino religioso nós temos um compromisso de trazer também, é, se de repente dentro do ecumenismo, dentro da, do, da, das outras denominações, é, como posso dizer assim, das outras religiões. De, mais de, religiões, mais religiões. Outras religiões, nós, dentro da escola nós temos que ter esse, essa cabeça aberta para dizer quem é Buda, quem é ah, o Islã, o, quem, quem for. E eu, eh, vendo isso aqui, eu fui professor e daí depois fui também eh, coordenador do ensino religioso aqui E eu, aquele tempo que eu era coordenador do ensino religioso, nós tínhamos 13 municípios Que faziam parte da nossa regional de educação Então eu, eu trabalhei esse campo aí, eu trabalhei muito bem é, é, Quer dizer, tive muito trabalho, não trabalhei bem, porque eu não sei <risos> se eu fiz bem é, Mas tive muito trabalho e, pelo né, menos os cabelos foram brancos é, os cabelos estão brancos <risos> dedicação ouvida outra, né? outra coisa que nós fizemos depois que eu fiz a teologia ali para nossa o, o diaconato né é, apareceu também lá no Itesc o Instituto Teológico lá em Santa Catar lá em Florianópolis é um curso de pós-graduação também em é, ecumenismo e diálogo interreligioso hum. e a gente fez lá quem eram os professores vinha, gente, vinha da Igreja Luterana eu me lembro muito bem que nós trabalhamos muito... Foi muito gostoso trabalhar com o Luíde, que era islâmico. né? E eles vinham na sala de aula dizer para nós como é que era o, o trabalho deles. E daí eles nos convidavam, os alunos iam lá no templo deles... Para eles demonstrarem como é que era na prática. A, a, a, aí vinha o problema da oração. Mas em primeiro lugar, o como fazer. né? E nós fomos em, em vários e uma já tem uma história bonitinha ali da né? nós fomos num terreiro né num terreiro e lá nós ele esse pai de santo veio até nós fazer toda a explanação e nós fomos lá no terreiro dele né lá ele explicou tudo como é que era ali dentro com todos os, os aparatos que nós temos nas nossas igrejas também né e foi muito gratificante aquilo ali porque o importante daí para mim foi o saber respeitar o outro o outro também está querendo o bem do jeito dele né é, então isso aí é, foi muito importante né e, e daí eu já estou aí no serviço aí já então há muitos anos é inclusive a disciplina ciências da religião faz parte do currículo né de várias faculdades de teologia sejam tá. ela sejam ela católica sejam ela evangélicas está aberto o... e mafra agora também está tá aberto em mafra. Em mafra. Aberto então Para estudo, para formação de universitária, né? A nível é, universitário, esse é, curso aí. está é, aberto aqui na ONC, né? Então, uma coisa é o conhecer as diferentes religiões, isso é necessário até para viver em sociedade, interagir com pessoas de diferentes concepções religiosas, né? Outra coisa é, é o faço meter a ritos religiosos. Então, nós temos como como orientação o diálogo com outras religiões, mas não, não compactuamos né, com, com celebrações né, religiosas de todo e qualquer tipo do chamado macro-ecumenismo. O próprio né, grande líder né teólogo ecumênico, né, o Hans King, no, no seu livro né, Projeto de Ética Mundial, ele faz uma distinção muito clara. Uma coisa é o ecumenismo praticado entre cristãos, sejam eles de qualquer denominação. Outra coisa é um ato público religioso acontece lá na praça, sei lá em algum lugar, promovido né, por alguma, algum poder né, da cidade ou um poder público, né, onde há representação das diferentes religiões, que Isso, é o um outro momento. É, culto é culto de cristãos, não existe culto macro-religioso, existe um ato religioso um macro-ecumênico, digamos assim, que poderia ser é, entendido como tal, então essa distinção tem que ficar bem clara, para as pessoas não confundirem né, o que é ecumenismo o Oicumene é a mesma casa A mesma casa, a mesma família Como diz Jesus aqui em João 10 né Tem ovelhas de outro aprisco Não é só do nosso aprisco as ovelhas E o que nós celebramos nesse né? culto da, da semana de oração pelo unidade dos cristãos É aqueles né, que reconhecem que Jesus Cristo tem Outras ovelhas, outros rebanhos, outros cercadinhos, outros apriscos E nos unimos em oração Para dar o nosso testemunho para que o mundo creia como diz Jesus né, no Evangelho de João, que nós vivamos em unidade para que o mundo creia, unidade do corpo de Cristo. Não é uma unidade de CNPJ, não é uma unidade de institucional acima de tudo, não, é a unidade do corpo de Cristo. Os que têm a mesma fé em Cristo. Eu me lembro de uma frase do Jairo aí também, o Jairo é meu professor também. Né? É um fascista, né? <risos> é. Ele dizia assim para nós, quando conversávamos em particular, ele disse, no tempo de Jesus, ele disse, deixem as 99 e vão buscar aquela que está extraviada. Ele disse, hoje nós temos que deixar 99, de, deixar a, a uma e sair à procura das 99. É Lá fora tem 99. É verdade. É, quase, quase chegou nessa proporção. 10% estão dentro da igreja, 90% estão fora. Ou você falou uma frase do, padre, do, do Papa... Você pode repetir para nós? Eu tenho uma, uma frase do Papa aqui, é, é, Douglas, mas eu, eu também é, até por, por escrito aqui, que eu já, já tive falando em outra outro, outro microfone, uhum. né? E assim, no dia 6 de maio deste ano, o Papa Francisco recebeu em plenária o Conselho para a promoção da unidade dos cristãos. Nesse encontro, o Papa enfatizou que hoje, para um cristão, não é possível, não é viável ir sozinho com a própria confissão religiosa. Disse mais o Papa, ou vamos juntos todas as confissões fraternais, ou não caminhamos. Hoje a consciência do ecumenismo é tal que não se pode pensar em seguir no caminho da fé sem a companhia de irmãos e irmãs de outras igrejas ou comunidades eclesiais e isto é uma grande coisa sozinho, nunca, não podemos, re... reforçou o Papa né? a frase uhum. do Papa assim, de... não podemos, não podemos ir sozinho ele encontra barreiras enormes também né? Uhum. Nesse campo aqui Porque nem todos conseguem caminhar junto com ele Nesse pensamento né? uhum. Tem muita gente muito fechada né? então, é isso. E... Tudo que é novo ele assusta né? Tudo, tudo, que tudo que é novo, é novo assusta. assusta Pastor Jardim, para nós <risos> ir para o nosso final Eu faço uma pergunta uhum. E o senhor me responde com o menor número de palavras possíveis <risos> Combinado? Aí vem para mim né? Católicos uhum. Católicos, só a palavra, uma palavra só. Opa. O que o senhor fala dos católicos? A palavra católico, na verdade, é uma palavra mal compreendida. Católico significa universal. Então, a cristandade no mundo inteiro, sejam católicos romanos, católicos ortodoxos, eu vou dizer a palavra católico evangélico, católico pentecostal, eu estou trocando justamente para ampliar a visão. Então todos que confessam a mesma fé em Jesus Cristo, Salvador e Senhor A mesma fé em Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo, Consolador e Santificador Nós todos somos católicos, no, no amplo sentido da palavra Agora as denominações são diferentes Cada uma tem as suas particularidades e as suas doutrinas específicas Que não é bem o que nós queremos enfatizar Queremos enfatizar o Evangelho, o Reino de Deus, aquilo que nos une mas não foi tão rápida a resposta, <risos> porque a pergunta é complexa. Eu complexa. Eu sabia que o senhor ia responder isso, porque o senhor fez essa pergunta. É, eu creio, é, né, na una, santa, católica, católica da apostó... é a apostólica, apostólica a igreja. Eu falei, no ecumenismo. Ecumenismo, nós estamos falando tanto aqui, é... E, ecumênico está tá aí na capa da nossa do nosso uh, nossa folha de nosso culto né? que nós vamos trabalhar esses dias aí o ecumênico quer dizer somos todos da mesma casa uma casa uhum. nós estamos na mesma casa e devemos saber é, saber cuidar da nossa casa então hoje às vezes se leva um tanto por parte quando eu poderia dizer às vezes até é, práticas governamentais e coisas, parece que as igrejas incomodam nessa parte de querer preservar o meio ambiente hoje a fala é essa preservar o meio ambiente o, o, o oikumene é a nossa própria casa e a nossa casa tem uma família, e essa família somos nós, não interessa o tipo de prática religiosa que ele faça ele é parte desta sociedade que nós precisamos estar unidos para que haja esse bom entendimento, amizade. Uhum. Maria. É, a Maria tem duas concepções bem diferentes, bem distintas, né? Tanto na Igreja Católica, tem a concepção teológica, né, da Igreja Católica, tem toda a doutrina da mariologia com relação à concepção que se tem da pessoa de Maria, como discípula de Jesus e também da, da concepção de, de Maria também, né? pós-ministério pós de Jesus. Então nós evangélicos nos focamos na, na questão da Maria dentro do ministério de Jesus, o papel como serva de Deus, chamada, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Messias, o Salvador. Ela foi discípula de Jesus, ela também fez parte né do, do grupo dos seguidores de Jesus pós-ministério, a ressurreição de Jesus pós o envio do Espírito Santo Então nós nos focamos mais nesta parte Aquilo que vem como compreensão né católica de parte da tradição Da teologia católica na questão da Mariologia É particularidade da igreja católica Então a Maria foi uma grande discípula de Cristo Uma grande serva de Deus Uma uma mulher né escolhida por Deus por uma grande missão então, tem evangelhos que têm preconceito até de falar sobre Maria nas igrejas, nas pregações. O Martinho Lutero escreveu a interpretação do Magnificat de uhum. Maria. Né, aquela oração, aquela manifestação de Maria, glorificando a Deus. Porque Deus escolheu a humilde serva para ter um papel tão importante na, na história né, da, da vinda de Jesus a este mundo. Eu diria até na, na, na história né, da, da contribuição dela para o ministério salvífico de Jesus mas, ao mesmo tempo, aquilo que é a doutrina específica da católica é, pertence a eles, não pertence a nós. Assim como nós também temos questões específicas nossas, né? cada uma tem, né? os pentecostais têm as suas, os protestantes históricos têm as suas, os batistas têm outra concepção de batismo, que não é igual à prática né, de batismo de boa parte das, de outras igrejas históricas, como luterana, presbiteriana, anglicana e tantas outras então só para registrar essa diferença de interpretação. Professor Jairo, se me permite, eu falaria que os evangélicos, aí eu, eu me incluo nela, nós temos uma dívida gigante com Maria por esse preconceito, a gente deixa de falar de uma mulher que foi a mãe do Salvador, né? Verdade. Orvalino, os evangélicos. Os evangélicos, a gente vê que dentro desta linha nossa de comunismo, o evangélico é nosso irmão, nosso irmão não tem por onde sair, né? não temos por onde sair. É, o evangélico está aqui, ele está ajudando no trabalho. Se você pega um evangélico aí com a Bíblia embaixo do braço, pega um católico com a Bíblia embaixo do braço, está fazendo o que? Está anunciando? Ele tem que fazer, o que é preciso, o que eu vejo que nós precisamos fazer, é anunciar esse Jesus Cristo. O que muitas vezes nós nos firmamos, como o Jairo falou aqui, sobre Maria. Nós, nós firmamos em parte doutrinária. E dessa parte doutrinária às vezes não fecha. De uma denominação com outra denominação. Mas o que é essencial, como foi aqui bem respondido pelo Jairo, sobre Maria. É. Não adianta nós queremos... É, é, eu posso até não falar dela. Mas eu, eu tenho que conhecer que ela é dentro do plano de Deus. É, os evangélicos vivem esse plano de Deus, certa ocasião eu falei com o Jairo aí também nós estávamos é, às vezes é, dizer porque não, não fazemos a oração da ave maria na, na igreja luterana, na outra né? a igreja católica faz assim vem estamos endeusando, não nós estamos é, colocando aquilo que é doutrinário para nós, né? dentro da igreja católica, e dizendo nós não podemos fugir né? Por exemplo, a oração da ave Maria para nós dentro da igreja católica O que que está? Que fica bem claro para cada um de nós O anjo anunciou a Maria Vem ali ave Maria Cheia de graça, não foi ninguém, outro que disse Foi o anjo que disse, cheia de graça Ela tinha uma missão, né? uhum. cheia de graça Quando nós dizemos na segunda parte da ave Maria Nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus foi Isabel, naquela visita de Maria a Isabel, ela que reconheceu como é que eu posso ser e receber a mãe do meu Senhor. Então, isso aí vem de cima, não é nosso. Nós, às vezes, enfeitamos um pouco as coisas dentro de cada, cada tempo nosso. Né? Nós temos também, por exemplo, como você fala aqui do, dos nós temos uma linha dentro da Igreja Católica, né, que é a linha do, do, da renovação carismática católica. Ela vai muito para o lado pentecostal. Né? Uhum. E eu digo para você, a mesma coisa que eu, da, da, a, a onde você trabalha, onde você atua, a Igreja Católica tem a renovação carismática católica, que traz também. Graças à renovação carismática né, que é uma linha praticamente podemos dizer pentecostal, né? Graças à renovação carismática nós temos momentos de oração, temos gente sem medo de ler a Bíblia, né? Uhum. Ela trouxe para dentro da Igreja Católica, então esse momento de, de esse apego novamente de ver essa Bíblia, viver essa palavra, né? Uhum. Então eu vejo quando se diz evangélicos também nós podemos não podemos separar, a Igreja Católica é evangélica. Hum. A Igreja Católica é evangélica, assim como o, o Jairo falou ali de é, Católica que é a nível universal. Nós estivemos estudando esse texto aqui, hum, né? É universal. Então, a Igreja Católica é uma Igreja Universal. Né? Só, só que depois o povo não vai entender. Então, às vezes a gente tem que fazer um <risos> trocadilho aí para não seguir nem um lado não, e nem ser outro. mal Dorbalino, aproveitando que se está com a palavra aí, queria que você falasse para mim sobre né nesse pinga fogo nessas respostas rápidas sobre a semana de oração pela unidade cristã 2022 semana de oração pela unidade cristã nós saímos tinha mas antes um dos documentos vinha, unidade dos cristãos agora está vindo um, unidade un, cristã unidade cristã uhum. né nós estamos trabalhando essa unidade cristã e agora este ano nós temos a felicidade dentro porque essa semana de oração ela tem lá na, no, nos países do da, da, da, da, Oriente, né, do outro lado do mundo, né, podiam dizer Sim. eles são trabalhados no mês de janeiro naquela praticamente naqueles dias ali que tem a conversão de, de Paulo, né, Sim. então Sim. eles trabalham ali, na, fazem aquela semana nós fazemos esta semana aqui é, no, no, no Brasil, podemos dizer assim, do, é, nós fazemos de, de, sempre do dia da ascensão de Jesus, a volta dele que ele recomenda tá? Então fica gravado aqui para nós também Ele recomenda Fiquem em oração até que o Espírito do Pai venha sobre vós né? uhum. Aí vocês vão entender Então eles ficarem unidos Eles ficaram unidos em oração também então, esse sentido da semana de oração pela unidade. Eles ficaram unidos. No dia de Pentecostes, o que que tinha... Já era uma festa conhecida deles, no, do Antigo Testamento. Mas eles estavam reunidos e o Espírito Santo se manifesta ali para eles, né? O que que tinha? Eles também eram um grupo... Não tinha mais do que 120 pessoas. Ao menos todos os estudos que tem, não tinha mais do que 120 pessoas. né? Mas eles ficaram cheios do Espírito Santo também, né? Então porque eles estavam unidos naquele que disse fiquem unidos eles obedeceram receberam uhum. a semana de oração pela unidade cristã aqui também nós se nós queremos essa unidade nós vamos trabalhar então eu, eu vejo dessa maneira uhum. e não não tem jeito da gente ser diferente né? uhum. vamos encontrar os obstáculos vamos o Jesus encontrou obstáculo todo o tempo cada vez que falava alguém queria pedrejar apedrejar, isso. Pastor Jairo, semana de oração pela Unidade Cristã é, Eu tenho, como já disse no início da nossa conversa Eu tenho participado desta semana de oração pela Unidade Cristã Já nos meus 40 anos de pastorado Quando é possível, né, e a abertura das lideranças locais Fui pastor em João Saba, quase 10 anos Fui pastor em Joinville, 10 anos Estou ah, aí na faculdade de Teologia em Curitiba, 4 anos e agora estou nesse período aqui de 15 anos aqui na paróquia de Luterano de Rio Negro, Mafra e Teópolis. Então eu sempre tive essa abertura. Eu acho que nós já vivenciamos um ecumenismo prático no dia a dia da nossa vida. Porque as nossas relações familiares, de trabalho, profissão, amizades, até algumas instituições da cidade, nós estamos unidos em várias frentes diferentes em nossas cidades. O que nos falta é nós também pontuar alguns momentos como este, né, onde uma equipe ecumênica elabora todo esse material aqui a nível internacional, não só a nível nacional E é traduzido para nós aqui também para as nossas celebrações Então ó, o que a gente faz é convidar as pessoas E o, e o tema né, deste ano é muito focado na palavra do Evangelho né, Lá do, do nascimento de Jesus, né, onde nos é dito né, em Mateus capítulo 2, versículo 2 Vimos o seu astro no oriente e viemos prestar-lhe homenagem então, os astrônomos do Oriente, astrônomos, não tem nada a ver com astrólogo, tá, pessoal? Astrônomos, estudiosos das estrelas, dos planetas, né, seguiram aquele grande astro, aquela grande luz e os levou até onde estava o menino Jesus, né, recém-nascido. E vieram para quê? Para adorá-lo. E foram tomados de grande alegria, adoração a Deus e saíram dali como testemunhas e que eles encontraram né, o menino Jesus, o futuro rei de Israel, o futuro Messias. Então, esta dinâmica aí do id até Jesus, como muito bem colocou, né, o Diácono Dorvalino, né, a Maria, a mãe de Jesus, também foi até Jesus, e foi seguidora de Jesus. E é nesse sentido que nós queremos também né, celebrar esta oração né, de intercessão pela unidade cristã, nesta celebração ali na Paróquia Aparecida, ali próximo ao Hospital de Mafra no dia 1 de junho, na quarta-feira, às 19h30. O convite é aberto para quem quiser participar. Eu estou empenhado em trazer o nosso coral lá, que é um coral assim, com a composição muito ecumênica, né? ali da, da Vila Nova, Cânticos, porque também a representação ecumênica é muito forte dentro do coral. É o próprio regente do coral também, no caso. Então seria isto, né, esse convite, esta motivação, para que estejamos celebrando juntos né, e orando pela unidade cristã. Continuando o pensamento do Jairo ali, eu, eu quanto a este cartaz que nós temos, né, e, e é a, a sugestão dos magos que foram, né, eles buscaram, nós estamos buscando, né, uhum. eles encontraram, eles encontraram. O que que nós queremos fazer? Nós queremos nos encontrar, uhum. né, nos encontrar como é que eles voltaram? Então, vamos pensar assim, aquele que encontrou esse Jesus Cristo eles voltaram por outro caminho uhum. o caminho que eles buscaram, eles depois eles vestiram a camisa e voltaram, eles voltaram por outro caminho não aquele pensamento do Herodes mas o pensamento de Jesus Cristo uhum. Amém. caminhos de vida, de né? Vida. Jesus, não caminhos de morte, Herodes O oh, eu fico feliz de ter vocês aqui né? Dorvalina se encontrava muito em velório e, <risos> e agora eu poder estar tá aqui querendo te ver mais vezes que batendo esse papo tão gostoso, tão... Pois é. tão... Tão tranquila, né, Dormaneta? Ah, <risos> Estava meio assustado, né? Estava meio assustado. Que, per <risos> que, <risos> que perguntas virão, né? A gente só faz pergunta difícil para político. É, é. Né? Eu assisti, é, eu assisti é, umas perguntas que você fez esses dias aí. É, é, é. Tá certo, ficou meu convite, um no abraço. No Nubio de Pastores, nas perguntas para o de Pastores. Mas ficou, para quem assistiu, ficou, ficou falou, legal. Ficou legal, As né? pessoas reagiram assim, de maneira positiva, é. Foi gratificante. Algumas das nossas. Já tá... Cortaram aí já, continua. Não, ainda estamos no, tamo, ar. Tamo no ar ainda. Ao vivo e a cores ainda. Ao vivo a cores. Uhum. Dá para tirar uma foto, escanear isso aqui e colocar na matéria daí. Tá? Isso, seria importante. Que legal. Já tem toda uma história, nessa né, celebração aí. É, tem, tem muito, muito tempo já de caminhada aí. Queria deixar um abraço para os nossos irmãos e irmãs em Cristo, né tanto da comunidade luterana de Rio Negro, nossos irmãos em Cristo, da comunidade luterana de Mafra, da comunidade de luterana de Itaiópolis, também no momento estou atendendo a igreja de Itaiópolis, né, e motivar os irmãos para centrarem a sua fé em Jesus Cristo, Salvador e Senhor, o consolo que vem do Espírito Santo de Deus, e alargar o coração, para que a gente possa somar no trabalho do Reino de Deus aqui em nossas cidades, e valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. O que nos separa já tem muita coisa em toda a sociedade, uma polarização, né, extremada. E nós precisamos na mesma fé, no mesmo testemunho do amor cristão, né, a caminhar com as pessoas, né, com o testemunho da acolhida, do afeto, do cuidado, da amizade cristã, fraternidade, como mencionou Durvalino, porque essa essa esse é o testemunho mais contagiante. Nisto conhecereis que seus meus discípulos se tiver desamor uns para com os outros. Então, um grande abraço a todos, a bênção de Deus acompanha a todas as nossas famílias, acompanhe também a todas as lideranças de nossas cidades. Douglas, foi um prazer estar com vocês aqui, com o pastor Jairo, e eu deixo também o meu abraço à comunidade católica, mas também à comunidade evangélica, pentecostais, toda essa linha que querem trabalhar conosco. Vamos nos unir, vamos fazer, e ficamos dentro daquele Pai. Que todos sejam... Esse é o pedido dele. E nós precisamos cumprir. Exatamente. Obrigado. Sempre que vem um religioso para uma entrevista, termina com uma oração. Vamos fazer uma oração? Quem que? uhum. Posso fazer. Faz, uhum. faz já. Obrigado, Deus e Pai, por esse momento de diálogo, de, de troca também de saberes, troca de convicções de fé, troca também de modelos, de formas de ser igreja, de estruturas também, denominações diferentes entre nós. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza sempre no caminho de conhecer a Jesus Cristo como único caminho, verdade e vida, único mediador entre nós e Deus, aquele que por nós morreu na cruz. E imbuídos em nosso coração, fortalecidos pelo amor de Jesus Cristo em nossos corações, possamos ter também um coração generoso, um coração com a marca da misericórdia no convívio com as demais pessoas. Assim pedimos, ó Deus, a tua bênção, o teu cuidado na vida de todas as pessoas aqui de nossas cidades, nossa região. A Tua bênção e cuidado na vida de todas as nossas famílias, Senhor. Também abençoe todas as lideranças também das igrejas em nossa cidade, nesta visão de unidade dos cristãos, que sejam instrumentos de bênção, Senhor, usados por Ti para o crescimento do trabalho do Teu reino, que vai muito além das placas, das denominações. Nós, Senhor, oramos pelas pessoas doentes, enfermas, pelas famílias, pelas crianças pelos jovens, pelos idosos, que todos experimentem a Tua bênção, a Tua paz em sua vida em seus lares. E abençoa também a equipe aqui, também o Douglas e toda a sua equipe de trabalho, também do Rio, Rio Negro um Mix aqui, Senhor, para que eles possam ser abençoados por Ti também continuarem dando essa importante contribuição também de formação e de informação em bons valores em nossas cidades. Assim oramos, assim pedimos. E assim colocamos, Senhor, aos teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês, espero revê-los em breve, <risos> novamente. E estarei lá, dia 1 Sim. para estar orando com Vamos vocês. Somar né? juntos. Ah. juntos. Legal. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com muito mais informações. Lembrando que a, na descrição do vídeo vai estar ali o endereço Uh, horário para você também participar e desde já é muito bem-vindo, seja você evangélico ou católico, todos nós somos cristãos e precisamos estar juntos em oração. Muito obrigado a todos, obrigado, pastor, diácono, obrigado. e a gente se vê em breve. Obrigado, é, obrigado. Rio aqui você bem informado sempre. Amém.